O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 9. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E terceiro, refletir a respeito da prática pastoral, com pessoas em situação de divórcio. Comigo, professor Joás, muito bem-vindo. É estamos estamos aí. falando de uma lição, é, vamos falar assim, de um tema muito discutido. Tratamos de uma lição bem próxima, bem parecida no trimestre anterior. E vamos falar desse assunto que ainda está sendo, um, vamos falar assim, muito discutido, é, mal interpretado por muitas pessoas, mas a Bíblia é a Bíblia. E a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Você vê, tem poucas semanas né, que nós vimos esse mesmo assunto, e o tema era outro, né, do trimestre, era Sermão do Monte. Né? Então uhum. você vê que é um tema importante. Os próprios apóstolos, os discípulos, na época, questionaram Jesus algumas vezes sobre esse mesmo tema. Você vê no mesmo Evangelho de Mateus, né, naquela ocasião foi Mateus 5, né? agora Mateus 19, no mesmo Evangelho. Jesus está falando novamente sobre o mesmo assunto, então é, é por isso que até hoje é um assunto controverso, um assunto de vídeo-opiniões, é um assunto polêmico, né? é, mas é, com o tempo que nós temos no domingo aqui presencialmente, né, eu, eu acredito que é, os professores vão ser bem hábeis em transmitir a mensagem aqui da lição 4. Né? É, com, com, bastante cuidado que o tema exige né vai ser muito bom o comentário dessa lição presencialmente que a gente tem um tempo maior né e de qualidade também mas hoje nós vamos dar uma introdução no assunto aqui é, na visão no contexto da palavra de deus Isso vai ser muito bom professor fique à vontade nós vamos fazer esse comentário aí vai ser benção introdução o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges construir, contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. A palavra-chave da nossa lição de hoje é exatamente o divórcio. Mas, professor, o que eu quero deixar bem claro desde o início, é, é muito bom quando a gente reflete no tema, que é a sutileza da normalização do divórcio. É, o inimigo das nossas almas ele age com muita sutileza para que o casamento não seja, é, não seja da forma que Deus determinou que seja. E, e aí vem essas sutilezas, né? mas a gente também precisa é, trabalhar com muita cautela, usar de muito amor, de muita misericórdia, que o índice de divórcio ultimamente tem subido muito. Isso é preocupante, a gente precisa é, trabalhar de uma forma. Nós já falamos disso aí na lição passada, que Jesus não trabalhou é, a causa, ele trabalhou o motivo. Ele foi, no, ele foi lá na fonte, ele foi na raiz. Eu acho que é aqui que está o ponto de discussão de muitas pessoas que nunca chegam a uma conclusão clara sobre o divórcio. E a gente precisa trabalhar isso. É. Eu acredito completamente que até, até quem está pensando nessa possibilidade, né? até quem encontra na Bíblia justificativo, não, eu vou me divorciar porque eu tenho esse direito, eu, eu, eu tenho o direito de ser feliz, né? é o que a gente mais ouve. Né? É. Até quem está pensando nisso, se olhar para para a perspectiva bíblica sobre o casamento né, que é uma instituição de Deus vai entender que é, o problema é, está de forma bem mais profunda né? e aí que está a sutileza, né, que é o tema do nosso trimestre, a sutileza está em, em, em fazer parecer justo algo que não é, né? em fazer parecer legal algo que não é né? a sutileza está em é, não se deixar perceber, né? O satanás ele falsifica as coisas que Deus criou, né? ele ele deturpa, né? em grande medida e ele mascara essas coisas como como sendo legítimas e quando são só é, deturpações da criação de Deus, né? e ele faz isso com o casamento também, né? É, que tal né, terminar esse aqui e começar um novo? Né? Parece uma ideia é, genuína do sujeito, mas é algo que vem dessa sutileza do nosso adversário. Né? Em fazer parecer que a ideia é minha, é, em não se mostrar, né? é, ele se esconde nas sombras para a gente não perceber de onde vem essas ideias. Então, é, o casamento é uma ideia de Deus, né? e Deus... É, criou para ser como aquele... Jesus, todas as vezes que ele falou do assunto, ele voltou lá em Gênesis 1, né? 1, 2 e 3. Né? Ele falou do primeiro casamento. Deus criou o casamento para ser daquele jeito. Né? Um homem, uma mulher, né? é, os dois se tornando um só em Deus, né? sem nada para esconder um do outro, sem nada para esconder de Deus. Né? Um relacionamento de, de ajuda, Igualdade de dignidade, os dois têm a mesma dignidade, os dois governam sobre tudo. Né? Deus dá essa ordem para os dois. Né? Então, é, Deus criou assim, aí Satanás vem e falsifica. Né? Aí, nessas falsificações, ele traz uma série de coisas que vão levar à ruptura, que a gente hoje chama de divórcio. Né? Mas essa série de coisas são sutilezas que Satanás vai introduzindo. Né? E aí é, a lascívia, é, o, o, o desejo impuro, as paixões da carne né? e a né dos olhos e essas coisas todas vão levar vão culminar lá nessa separação. Então o problema está lá no começo, O problema está dentro do, do coração do homem, às vezes uma, uma, uma ideiazinha que veio de Satanás né, e o homem, acata aquilo e começa a, a, a produzir, né, a reproduzir, porque tudo que a gente traz para dentro a gente uma hora é, exterioriza, né? É por isso que a, o conselho da escritura é renovação de mente, né? É, tudo começa aqui, então é aí que está a sutileza, né? O divórcio, o problema do divórcio começa, né, com pequenas coisinhas que concessões que a gente vai fazendo. Né? coisas que a gente vai escondendo do nosso cônjuge e aí isso pode tomar é, um vulto bem maior e trazer problemas que vão culminar na separação. É o grande problema disso aí, professor, é o que é o tema, né? Você já falou isso muito bem. Nós reforçamos isso é a normalização, é a sutileza dessas. Ah, não, isso é muito normal, isso é muito comum, Não deu certo, separa e vai de novo. Não é esse o propósito de Deus para o casamento. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu me lembro que nós tratamos disso muito bem na lição do trimestre passado, no sermão da, do monte. Né? É a dureza do coração. Jesus foi na fonte aí do problema. Aí está a fonte, né? Aí que está é o, é o problema. Então, o, o diabo, o satanás, aproveita essa, essa dureza do coração do homem e vem com a sutileza tentando normalizar aquilo que não pode ser normalizado, aquilo que não é Legal diante de Deus, diante da sua palavra e O capítulo primeiro, o divórcio no contexto bíblico E a gente vai falar em dois tópicos O divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento Vou fazer uma leitura dinâmica e depois a gente compartilha aqui dessas informações Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana É que o casamento fosse monogânimo e vitalício O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio E fez a citação de 2,16 de Malaquias Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. É, e tem uma citação de Deuteronômio 24, 1 a 4. Nessa citação de Deuteronômio 24, 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica é, evar, daban da ou da, da bar", traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de, do adultério, que no tempo de Moisés era proibido ou era punido com morte. Isso aí já era, A lei já deixava isso claro. É, fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem E que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância o segundo casamento era legítimo Mas seu primeiro mari marido de que ela havia sido divorciado Não poderia se casar com ela novamente Então aqui já abrange um, um contexto do que se diz respeito a essas práticas no Antigo Testamento E nós estamos falando de algo cultural também, né professor? Nós não podemos esquecer disso não Isso é muito sério no Novo Testamento, no texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação do grego, né, que é o divórcio, Apolio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moixalmai, que significa adulterar. É... Professor, bom, nós já falamos aqui o contexto do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Isso já foi muito discutido em algumas lições anteriores. É discutido hoje em muitos meios evangélicos, muitos meios cristãos. E nós precisamos, assim, é claro que nós não vamos esgotar o assunto, mas, repito, nós estamos falando da normalização, da sutileza. A qualquer coisa que aconteceu, separa, arruma outra casa, daqui a pouco o a camarada já passou por duas, dois, dois, três, quatro relacionamentos e o quinto não vai dar certo também e, e, e acho que está tudo normal e, e a igreja tem que... Porque a sociedade normalizou a, a coisa aí. A Igreja, às vezes, acha que tem que normalizar também, né? Está normal. É, e, assim, nos dois contextos aí, você vê que é, havia até algumas exceções, né? É, Moisés, lá em Deuteronômio 24, é, ele fala da coisa reprovável, coisa indecente, né? Coisa feia. É, não, é, não é o adultério. né? Porque na, na época de Moisés, naquele contexto cultural, né, histórico, é, o adultério era pena de morte. Né? Uhum. Então, quem sofreu a traição, né, ficava viúvo, né, digamos assim. Né? Uhum. E aí, casava de novo, normalmente. No Novo Testamento, há essa exceção de Jesus aí, é, no, no capítulo 19, que é a nossa leitura bíblica, né? É, que é no caso de adultério mesmo né? é, Jesus, Jesus não quer que o adúltero seja morto né? é, ainda, ainda tem graça, ainda tem misericórdia que pode alcançá-lo então é, ele só não pode casar de novo né? na visão no discurso de Jesus aqui é isso uhum. né? é, porque se ele casar de novo, ele está casando em adultério né? cometeu adultério então, é um adultério, se quem casar com ele é adultério, é adultério também. Então, é, no contexto de Jesus é isso, é, do discurso aqui de Mateus 19. Então, ainda que alguém é, olhe para essas exceções né, e veja como justificativas, como permissões, né, não, é, não é que a Bíblia está dizendo vai lá e divorcia, não é que Jesus está tá trazendo esse discurso. Você pode divorciar, você tem direito de ser feliz. Né? É, é, a, nossa, a nossa felicidade maior está em andar com Cristo, né? está em segui-lo. É, mas ele, ele, a gente deve ter muito cuidado em falar isso. Né? É, eu creio que a, a, a graça ela é tão abundante que até esse traidor, até essa traidora, esse que, que é adúltero, essa que é adúltera, é alcançada pela... Tem nos evangelhos registros disso, a mulher samaritana. Uhum. Né? É, cinco e esse não é o seu. Né? Então, ela já tinha passado por cinco processos né, de divórcio. Né? E o que ela estava agora, ela não tinha direito, porque o anterior não tinha dado a carta. Né? Então, esse aí não é o seu marido. Né? Então, ela teve casa cinco casamentos legítimos que terminaram em divórcio, e teve graça para ela. Eu creio, eu creio que o amor de Jesus é abrangente assim. Né? Mas isso não é uma abertura para... não Pode divorciar à vontade, pode casar de novo à vontade. Não é, não é isso. Né? O Evangelho, o amor de Jesus, a graça de Jesus, não é uma licença para fazer essas coisas. Né? É, quando Jesus salva alguém, é, o que ele espera dessa pessoa é conversão, né? O, tá claro no antigo e no novo testamento que o divórcio é um erro, é um pecado. Tá muito claro. se você não aceita como um pecado, né? É, tem tem essa teologia, né? Não, não é um pecado, é um, é uma conduta social ruim ou algo assim, né? É, mas até, até, até quem admite isso sabe que é um erro, não é uma coisa, não é um ideal o divórcio. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é, essa prática era reprovável. Né? E o que, o que o Senhor espera dos seus seguidores é que eles sejam é, maduros, perfeitos, né? que eles se aperfeiçoem dia a dia. Então... É, certas condutas do passado devem ser abandonadas, né? É, Deve-se seguir novos ideais, novos novos caminhos, né? Há de se convir, professor, que tem muita gente que pensa na, nessa questão da normalização, essa banalização, nessa sutileza, mas não era tão simples também assim uma carta de divórcio, não tá? Na época de Jesus, se a gente estudar a cultura, as práticas judaicas e essa essa cultura judaico-cristã isso não era simples assim, uma carta de divórcio. Ah, eu quero uma carta de divórcio. Não era assim, não. É, na época de Moisés, tinha que ir ao sacerdote e mostrar qual que é a coisa reprovável. Tinha que ter provas. Né? Não, a minha, minha esposa se insinuou para fulano. Né? Ela, ela deixou uma silhueta à vista para ciclano. Ela, né, algo assim. Né? Algo que é, aqui tem uma conotação de apelo sexual, né? É, não é que ela adulterou, mas ela, é, isso, isso passou pela cabeça né, em algum momento. É, então se insinuou, começou um flerte, ou algo assim. Aí o marido que percebesse isso, né, ia lá no sacerdote, ó, minha esposa agiu assim, eu quero divorciar. E aí, é lógico que no tempo de Jesus, Aí o leque aí de, de coisa reprovável, né? Os próprios é, doutores da lei foram colocando um monte de situaçãozinha. Então na época de Jesus estava bem banalizado já. Muito, né? Agora professor, se a gente for contextualizar isso, essa época da do avanço da tecnologia com esse monte de divórcio produzido pelas mídias sociais, pelas curtidas indesejáveis, né? E pelos nudes que que trafegam aí nas mídias, a situação é muito complicada. Então é desse problema que a lição vem tratando hoje, da normalização disso que é uma, vamos falar assim, uma banalização com relação à lei do, à lei de Deus e aquilo que já está estabelecido por Deus há muito tempo. É sobre isso que a gente está falando. Inclusive o texto né, mais citado, né, nesse, nesse, quando esse assunto é levantado, que é Malaquias 2,16, né? aqui está a versão nova, ao meio da atualizada, <risos> Mas uma tradução bem mais literal, né? a revista corrigida traz repúdio. Né? Uhum. É, no lugar de divórcio, traz repúdio. Porque divórcio hoje tem um sentido bem amplo né? uhum. na, na sua semântica. Né? Uhum. É, mas no contexto ali de Malaquias, era abandono, repúdio. Né? É, estão no mesmo ambiente, hoje existe muito essa situação. Né? Casais que, para manter o status social, para manter um, um, uma certa né, é, pose, digamos assim, né, não somos casados há 50 anos, mas aí já tem 20 anos que ela dorme num cômodo, ele dorme em outro, se falam esporadicamente. Né? É, isso não é um casamento, isso é o, o que Malaquias está dizendo que Deus odeia, o repúdio. Né? Deus não odeia uma carta dizendo que, que agora nós nós vamos seguir caminhos separados. Não é isso que Deus odeia. Deus odeia essa prática. Nós fizemos uma aliança de seguir juntos, se ajudando, né? Ajudando uma outra a crescer e agora nós estamos cada um num canto, né? É isso que Deus odeia. Na, no mesmo hoje. espaço. Também é mesmo. essa é a postura. Deus odeia essa postura, né? De Casais que fizeram alianças viverem separados, viverem como se não tivesse feito. Né? Ainda continua sendo minhas coisas, meu dinheiro, meu salário, né? sua dívida, seu filho. Ainda continua tudo separado. Né? Mas é, é, isso, essa separação pode ir crescendo cada vez mais. Minha televisão, meu não sei o quê. E aí. Tem duas pessoas dentro de uma mesma casa, completamente separados, até de cômodos. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. A Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar. Seus 85 anos de história. A do Senhor. De 21 a 24 de julho só pra sobre nós. Participação de Eliane de Oliveira. Eu vou chegar no tempo, Pastor amor, Gilmar Fiuza, Pastor, pastor Eli Maia, Estela Laura. Descansa, pastor Genival Bento, Pastor Elienay Cabral, alugiana. Pastor Nilson Gomes, Pastor Josué Martins, Pastor Abieser Apolinário, Roséias de Paula.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 Estamos de volta com a segunda parte, o segundo bloco desse programa é, E nós estamos falando hoje da lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio Professor, nós já falamos muito aqui do contexto do Antigo e do Novo Testamento Desse repúdio é, do divórcio propriamente dito E agora nós vamos falar da sutileza da normalização do divórcio E depois no terceiro nós vamos falar o divórcio e a prática pastoral é, isso aperta muito porque nós estamos lidando com situações diversas hoje. A gente precisa ter cuidado e, e muito jogo de cintura, amor, graça para tratar isso aí. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes for preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente. Não é esse o propósito de Deus. A lei já foi mais rígida com relação ao divórcio. Estou falando da nossa Constituição Federal, a lei que rege o país, que rege a nação. Ele já foi mais rígido, mas hoje flexibilizou demais. Então é sobre essa sutileza da normalização que a palavra de Deus vem dizendo alguns nãos, vem colocando alguns limites. Porque senão, professor, daqui a pouco isso vai, vai estar assim de uma forma muito, vamos falar assim, muito vulgar. As coisas vão estar de uma forma muito banal. Isso não pode ser tratado dessa forma. É. Ainda que seja mais fácil do que, é mais fácil divorciar e casar de novo do que abrir uma firma, né, uma empresa no Brasil. <risos> né? é, Bem assim, tá? É muito mais fácil, né? Embora seja tão simples, né, juridicamente falando, né, é, esse aspecto legal não me dá autorização é, espiritual. Né? Uhum. É, meu relacionamento com Deus vai ser afetado se eu começar a banalizar, né, a me comportar como a sociedade se comporta nesse aspecto. Né? E precisa ter muito cuidado. Olha o que o ponto 2 diz, o divórcio no seu aspecto moral. Primeiro, nós falamos no aspecto legal, porque hoje, professor, se a gente for, for falar de, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei que rege o país, a pessoa pode divorciar e casar quantas vezes ela quiser. Mas nós vamos falar num contexto é, bíblico agora. Né? E, e é exatamente aqui, porque o propósito original de Deus não é que isso aconteça. Né? Deus, Deus trata isso de uma forma muito diferente do que... É, a gente está vendo por aí afora. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso... São práticas normais do mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? o crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. O divórcio sempre traz prejuízo. Isso aí é fato. Né? É, de uma forma comum, a família é prejudicada. Quando há filhos, então mais ainda. Então, isso aí de uma forma natural, de uma forma legal, a lei dá o amparo, mas de uma forma natural do divórcio, a família já é prejudicada. Agora, de uma forma moral, aí o negócio aperta um pouco mais, professor. Não, volto a falar que não é a vontade de Deus Para um relacionamento, para um casal Que isso chega ao fim Algumas situações são insustentáveis E a gente sabe disso Tem coisas que é insustentável E, e a gente trata disso em N casos Você está convivendo com isso aí Com a gente aí no trabalho de família A gente sabe disso Tem situação que não tem como Mas a gente vai até o fim Buscando o recurso de Deus Buscando a graça de Deus e a misericórdia a gente sempre trabalha na manutenção do casamento, a manutenção preventiva que é mais barata, né? Então a gente precisa levar isso em conta também. É, é, a gente consegue ver essas coisas até é, sendo observadores né, da, da, da sociedade em nossa volta, né? É, você vai num bairro da cidade onde as famílias são sólidas, estruturadas, conservadoras, e, né? cuidado com essa palavra hoje né, Conservador, é. né? mas famílias né? aquele modelo de família tradicional né um homem uma mulher e seus filhos né vivendo um para o outro uns para os outros né é, e um em prol do crescimento do outro né investindo um no outro é, esse, aonde há esses, esse modelo né aonde se preza por esse por esse modelo, você vê que é, há muito mais desenvolvimento humano social, né? É, nações, então, se você for num bairro da cidade onde isso acontece, você vê a diferença para outros. E se você for numa nação onde é, esses valores são são caros, né? Uma família estruturada, né? E tal, você vê que são muito mais desenvolvidos que outros. Então, a gente consegue perceber essas coisas empiricamente, né? só observando. Né? A gente consegue perceber que o modelo de Deus é perfeito. É, essas instituições, né? é, a religião, a família, né? são coisas que vieram do nosso Criador. Né? Todo homem anseia por algo transcendente, né? Todo homem precisa estar inserido num contexto familiar para se desenvolver né? é, de forma é, mais, é, mais íntegra. Né? Então, é, o divórcio é um rompimento com isso tudo. Então, não é normal. Uhum. Né? A, a gente não pode deixar de dizer que pode acontecer, que acontece, né? infelizmente hoje acontece muito na igreja, né? no seio da igreja, mas é, por isso que é, o cuidado né? que a gente está falando aqui desde o começo, o cuidado de falar do assunto é isso, né? cada caso é um caso, né? cada, cada indivíduo tem uma história, isso tem que ser levado em consideração, tem ah, que é ser sim. levado em conta, não pode é, colocar o rótulo de divorciado na testa de todos os divorciados e tratá-los igualmente, né, com o mesmo desprezo, com a mesma... porque isso acontece no ambiente religioso, né, a gente sabe, né, é... não pode agir assim, tem que ser individualizado, né, o tratamento, mas que que não é normal como a sociedade tenta impor a às vezes às vezes se torna normal num no ambiente social, né? E às vezes isso, essa normalidade acaba sendo imposta, né? É, e a gente não pode é, se dobrar isso, é né? A gente tem que olhar para o ideal, o que que é melhor, o que que é ideal, uhum. né? E perseguir isso. Né? O ideal não é ficar separando, casando, separando, casando. E esse não é o melhor. É por isso que a gente traz o, o, o, o comentarista, ele foi muito feliz quando ele trouxe essa parte legal da lei, mas acima disso aí, é, é, a gente tem que ter muito cuidado em falar isso. Nós respeitamos a Constituição, todo cristão deve respeitar, mas ele também respeita a palavra de Deus. A palavra de Deus está tá acima disso aí. Se alguma lei fere um princípio da palavra de Deus, isso deve ser deixado à parte e segurar e manter a palavra de Deus. Isso nós não podemos, isso são valores, nós não negociamos isso. Mas a Bíblia não fere esses princípios. Não né? negociamos para o nosso próprio bem. Exatamente. A gente, a gente quer, Exatamente. quer crescer, a gente sabe o que é bom. Verdade, uhum. verdade. Mas é muito legal. Professor, e fechando esse comentário aqui da lição, é, o divórcio e a prática pastoral. Nós falamos aqui, só dando uma recapitulada aqui, primeiro capítulo aqui, nós falamos do divórcio no contexto bíblico, no Antigo e Novo Testamento, acho que isso ficou bem claro, né, professor? É, já tratamos muito esse assunto, já falamos muito, e a gente precisa estar é, tá aberto a, a esse assunto com um coração humilde no aprendizado e também sendo sensível à graça e à misericórdia de Deus. É, a sutileza da normalização, já falamos também aqui de um aspecto legal, mas também do aspecto moral, que isso não pode ser banalizado só porque a Constituição me permite fazer, mas e o que Deus diz sobre isso? É? E o que Deus fala sobre isso? E o que a palavra de Deus ressalta? E agora nós vamos falar do divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado é o ponto um, e o divorciado como cristão. São aspectos que precisam ser tratados. E isso são assuntos de convenção, tá? Esse não é assunto nosso aqui da IBD, não. Esse é assunto de convenção porque com o avanço do divórcio, infelizmente, é, a gente precisa trabalhar essas questões. É, e precisa amar as pessoas. É, é... é isso. Isso aí precisa ser muito claro entre nós. A pessoa do divorciado ou divorciada. O divorciado ou divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada de, de se, a ser buscada divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser neglig, negli, negligenciado é, quem passa por uma situação dessa imagino que é muito difícil e a separação é um rompimento e isso as partes saem machucadas e se houver algum fruto daquele relacionamento mais machucado ainda. Agora, nós, eu estou falando agora como pastor, a gente precisa saber tratar essas pessoas. Eu não posso julgar essas pessoas fora. Eu preciso agir com muita misericórdia, com muito amor, expondo para elas o que a Bíblia é claro sobre isso, e trabalhando essas pessoas com muito amor e com muita graça de Deus. É, eu sempre falo, professor, é, esses dias eu tratei um assunto bem próximo a esse aqui, e na minha cabeça sempre vem assim, como Jesus agiria, o que Jesus falaria, qual a resposta de Jesus para uma pessoa que fosse até ele com a situação dessa? E a gente vê essa resposta na Bíblia. Esse ponto é muito interessante. Né? Tomara que no presencial né, os nossos professores consigam chegar até aí, que é um ponto essencial, né? falar de prática pastoral não é fácil não porque em todo o ambiente cristão em toda a comunidade cristã é, há, há, às vezes há até um, um hiato né? às vezes há até um abismo entre a teologia e a prática né? é, isso em qualquer ambiente cristão que você possa falar e qualquer denominação é, e, e isso é preocupante porque né? você não pode ter um discurso de que ama a todos, que é, está aberto ao diálogo com todos e tal. E quando chega um, algo diferente no, no ambiente, que a gente está acostumado, a gente excluir, tratar, né? tratar de forma de exclusiva, né? excludente, não exclusivo de forma a excluir a pessoa. É, então é, é preciso ter um cuidado com essa prática. A nossa teologia deve está o máximo possível ligada, né, é, entrelaçada, à nossa prática. Né? Se eu digo que amo a todos, né, é, chegar... Nós estamos no culto. A gente está acostumado com aquelas pessoas, com aquele ambiente, com aqueles discursos. Está acostumado com aquilo. Aí chega algo que está totalmente diferente daquilo. Né? Chega aquele casal que... Ela abandonou ele, ele abandonou ela. Né? Como que se trata um e se trata o outro? São pessoas, né? e às vezes são pessoas que precisam se aproximar de Deus, precisam de uma palavra de Deus, né? é, seja ela de conforto, seja ela de repreensão. Né? Deus, Deus, Deus fala e se comunica de diversas formas. Então, como que a gente trata? Né? É, é, esse, esse, digamos que um casal acabou de divorciar, ele traiu ela com outra mulher, né? e os dois estão no, no, no culto, no nosso culto. Como que a gente olha para ele? Como que a gente olha para ela? Como eles são tratados no nosso meio? A gente precisa fazer essas perguntas né? e... e refletir se o que nós estamos pregando, se nossa teologia está de acordo com o que nós estamos praticando. Né? É, uma pessoa assim não pode atrapalhar o nosso culto. E eu estou tô, tô usando atrapalhar aqui de propósito. Né? Não, é, não é que ele não deve estar ali no culto. Né? É, ele estar ali no culto tem que ser uma oportunidade para eu viver o evangelho que eu prego. Né? Eu vou abraçar esse cara que traiu a esposa? Né? vou olhar para ele com um olhar de misericórdia, de amor, de alguém que precisa ouvir o evangelho, né? tanto quanto ela que foi traída. Uhum. Né? São perguntas que a gente precisa fazer. Né? Que, o que Jesus faria disso aí? Tem coisas muito mais complexas, né? mas é, é isso aí. É, é, a gente vai falar muita coisa disso aí. <risos> mas eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, professor, e falar para você que está nos ouvindo, você que está em casa ou que vai acessar pela internet, eu quero te dar um conselho, você que é casado, que está enfrentando alguma dificuldade na vida, antes de você tomar uma decisão sobre o divórcio, procure o seu líder espiritual, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, procure alguém da sua confiança e tome alguns conselhos. Faça gabinetes, tá? É, procure alguém sério. Nós estamos vivendo uma dificuldade hoje que é a, vamos falar assim, a deficiência de caráter ou a deficiência de identidade também. Tem muitos pastores que não são sérios e que não seguram informações assim. Geralmente as pessoas vêm até um gabinete pastoral, falam e depois o pastor acaba expondo essa situação para outras pessoas. Mas eu quero te falar que tem muitos homens de Deus ainda espalhados nessa terra que estão aptos por Deus a te dar um conselho sábio para você enfrentar uma situação e ser aconselhado por Deus. Então antes de qualquer decisão que vá romper o seu relacionamento, procure um pastor, procure um líder espiritual de seriedade, de convivência com Deus, conhecedor da palavra de Deus e vamos trabalhar para evitar esses problemas, tá bom? Encerrando aqui, professor, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivos nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então isso aqui volta para nós, pastores, e a gente precisa tratar isso com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor e com muita graça de Deus e não assim colocar tudo no mesmo pacote e falar assim, isso oh, aqui está destinado ao inferno, você tem muito cuidado com isso. É. O senhor falou aí, é, agir como Jesus agiria né é, e não é tarefa só do pastor, né? Cada cristão tem essa responsabilidade, esse dever. Muito bom. Professor, quero te agradecer por hoje, tá? A lição Amém. foi boa e nós estamos aí. E fazer um convite para quem está em casa a participar presencialmente, nas nossas CBDs, que geralmente acontecem aos domingos de 8 às 10. Ficamos por aqui, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na semana que vem, se Deus nos permitir. A Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar. Seus 85 anos de história. A do Senhor. De 21 a 24 de julho. É isso, sobre nós. Participação de Eliane Oliveira. Eu vou chegar no tempo. Pastor Meu Gilmar Fiusa Pastor, pastor, pastor Eliuenai Maia. Estela Laura. Rescansa, pastor Genival Bento. Pastor Eliuenai Cabral. A